Se liga, soldado, que eu vou mostrar na tela do meu computador aqui para você agora três coisas que eu analiso, que eu pré-analiso antes de fazer uma entrada para mim mesmo através do mercado de futebol virtual na Best 3.0. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, a maior e melhor tropa do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas. Inclusive, eu vou deixar o link da Tropa Milionária com todos os quatro grupos, inclusive aqui na descrição do vídeo. Mas o assunto do vídeo de hoje não é sobre a tropa e sim sobre análise, ok? É, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você três coisas que geralmente eu analiso antes de fazer uma entrada para mim mesmo. Através da Bet365 Ok? Então antes de mais nada Se você já gostou do vídeo soldado Eu quero pedir para você Neste exato momento Deixar o seu like Aqui agora Porque através do like Eu consigo mensurar Se vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo Aqui no canal ou não para eu saber Se eu devo continuar gravando ou não Sabe? Então deixa o like Porque isso vai me ajudar a entender Se vocês estão gostando Desses conteúdos aqui E segundo é claro Se inscreva para você não perder Nenhum dos próximos vídeos porque eu tenho certeza Que cada conteúdo aqui Poderá fazer você ganhar Cada vez mais dinheiro Dentro deste mercado Beleza? Bom, seguinte, olha só, eu vou compartilhar a tela do meu computador para você aqui neste exato momento. Estamos aqui com o site de análise aberto neste exato momento, o site de análise aqui da Tropa Milionária. Vou deixar o link do site de análise aqui na descrição do vídeo também com preço promocional para quem está assistindo esse vídeo, tá? De 69,90 por 29,90, exatamente. Você vai ter acesso ao site... Completo, como você está vendo aqui agora na tela do seu computador e também acesso ao nosso curso que vem junto com o site, onde nós falamos sobre análise, sobre padrões, sobre mentalidade, tá? É tudo para você conseguir fazer suas próprias análises e ganhar dinheiro dentro do mercado. Bom, eu estou com o site aqui aberto neste exato momento, como você pode ver. Eu vou clicar aqui ó, em horários, tá bom? Vou vir aqui em horários, vou clicar aqui em multi-horários. Por que multi-horários? Porque no multi-horários você consegue ver todos os horários dos jogos ao mesmo tempo, e vou clicar aqui nessa opção, ó, modo compacto, ok? porque aí abre toda a grade de todos os campeonatos aqui ao mesmo tempo, ó, fica mais fácil de eu visualizar primeira coisa que eu analiso, vamos lá, ponto número 1, um, tá? ponto número 1, um, vindo aqui para a tela do meu computador novamente agora, ó de cara, essa Euro aqui já não tá legal o que que essa Euro quer me dizer neste exato momento? olha só isso, pessoal que ela não está legal, olha, ela está predominantemente vermelha, e nesse caso eu estou falando sobre ambas marcam, ok? Sobre o mercado de ambas, tá? Ambas marcam quer dizer que é, os jogos que os dois times fazem pelo menos um gol, ok? E por que, que não está legal? Olha só isso aqui. você verá que o campeonato está predominantemente vermelho, olha essa sequência que a Euro pegou, vamos contar aqui, olha, 3, 6, 9, 12, 15... Foram 15 jogos aqui, tá? Sem sair, ambas marcam aqui, olha. 15 jogos aqui, ó. São 12 aqui, ok? Mais 3 aqui, ó. Então, olha só isso para você ver. 15 jogos seguidos. Logo em seguida, veio mais essa sequência aqui embaixo, né? Aliás, um pouco antes, opa. Um pouco antes veio essa sequência aqui embaixo, tá? Logo em seguida, olha, ficou 15 jogos aqui sem vir. Aí veio um, ambas marcam aqui. Depois ficou mais 4, ambas marcam sem sair novamente. Depois veio um ambas marcam, depois mais quatro jogos sem ambas Depois veio dois, depois veio mais cinco jogos sem E novamente na linha atual, olha, nós temos aqui uma sequência de quatro E outra sequência de quatro jogos sem sair ambas marcam neste momento Que até o momento não saiu aqui no 35, então, ou seja, pode prolongar novamente Então, se a gente pegar aqui na, na Euro, neste exatamente não está legal Então, esse é o primeiro ponto que eu analiso Se tem, você está equilibrado, quer ver? Para você entender, vamos pegar aqui outro campeonato, ó Deixa eu só voltar para a setinha aqui. Vamos pegar um outro campeonato aqui agora, ó. Vamos vir aqui, por exemplo, na Premier, tá? Deixa eu ver como é que está a Copa... Do... Ah, a Sul-Americana também teve essa sequência aqui agora, porém, de modo geral, ela está equilibrada. Quando eu digo equilibrada, é o quê? Você vai ver que não tem grandes sequências de jogos é, sem sair ambas. Ó, por exemplo, a Premier é que está mais equilibrada neste momento. Se nós pegarmos aqui para analisar bem, o máximo de jogos que a Premier ficou... Sem sair ambas marcas, deixa eu só pegar aqui meu lapisinho aqui. Ó, se nós pegarmos aqui a Premier ó, o máximo de jogos que ela ficou sem sair ambas, olha, foram quatro. Ó. quatro aqui, quatro aqui. Aqui foram três, aqui foram três, aqui três, três, três novamente. Tá vendo, olha, foram quatro. E como você pode ver, olha só, aqui agora na Premiere, neste atual momento, ela está com cinco jogos sem sair ambas marcas. O que isso quer dizer? Olha só, o máximo que havia ficado aqui embaixo era um 4, aqui 4, neste momento está a 5. Isso é um padrão chamado padrão de tendências. O que é um padrão de tendências? Tá? Que é, literalmente falando, qualquer tendência do resultado que pode acontecer ali. Baseado que o máximo de jogos que ficaram aqui sem sair ambas foram 4 nas últimas horas, e aqui já ficou 5, então tem uma tendência muito grande de que a partir de agora aqui, ó, entre o minuto 39 e para frente sai-se um ambas marcam ok considerando aqui que você fizesse uma entrada a partir do minuto 39 seria 39 42 45 se você no caso faz uma entrada com três jogos ou 39 42 45 48 você faz uma entrada com quatro jogos ok então é bem tendente vamos dizer assim que saia um ambas marcam a partir daqui a partir de agora ó porque o máximo ficou que foram quatro jogos né? Basicamente nas últimas 24 horas foram quatro jogos no máximo, aqui saiu 5. Então agora é bem tendente que saia um jogo aqui agora. E eu esperaria talvez o 39, ok? Por quê? Tá vendo essa porcentagem aqui em cima? Olha, 58, 58, 50. É uma outra coisa que eu tomo como um direcionamento. Ele não é 100% assertivo, tá? Tanto que você pode ver que aqui temos três jogos seguidos. Com mais de 50% que não bateram ambas, ok? Mas em compensação você pode ver que olha, 50 bateu, 50 bateu, 58 bateu, 58 bateu, 50 bateu Então te dá um direcionamento Esse aqui é a probabilidade de dar ambas marcas, ok? Então eu talvez esperaria o jogo do minuto 39 acontecer E aí se o do 39 também não bater ambas marcam Eu entraria aqui a partir de agora do 42, ó Entre 42, 45 e 48 é bem provável que saia um ambas marcas aqui, então este aqui é o segundo ponto que eu olho, ok, essas porcentagens, então eu vejo se o mercado está de certa forma equilibrado, ok, como eu falei aqui, ó, está equilibrado, tá, é, porque seguir, tá, deixa eu só tirar essas, esses quadradinhos aqui da tela, por que, que eu falo isso para você, tá, porque seguir, tá, é, quando o mercado está desse jeito, olha aqui para você como está euro, eu não me arrisco fazer entradas entrada agora, ela está segurando tudo, então, não é o melhor momento. Você precisa ter em mente o seguinte, tá? O mercado, ele não vai ficar bom durante todo o dia e ele também não vai ficar ruim durante todo, os, é, todo o dia. Então, ele vai oscilar nos momentos ali durante o dia. Então, você precisa identificar esses momentos. Por exemplo, aqui está claramente o mercado na Euro não está legal neste exato momento, ok? Aqui na primeira Chip, o mercado está equilibrado. Nós pegarmos aqui a Copa do Mundo também, olha, ela está segurando muito se a gente pegar... É, e analisar, olha só, tem uma sequência grande aqui, na mesma linha, olha, temos duas sequências sem ambas, na linha de baixo, mais uma grande sequência, aqui de novo, mais uma grande sequência, então, assim, nas últimas duas linhas aqui, ela segurou muito, por que também, olha, ela pagou muito aqui embaixo, agora está numa uma segurada, ok? Ah, então, são algumas coisinhas simples que você pode analisar, tá? Qual que é o terceiro ponto que eu sempre dou uma analisada, Ok? Número de gols na linha aqui, ó Isso aqui é um ponto importante, tá? Deixa eu pegar aqui só para você, só para marcar ó. Essa linha aqui no site de análise, ó É a linha de gols, ok? Que teve na... na, na que, né? que teve na linha, nas linhas que passaram e na linha atual Ou seja, olha só para você ver Se nós pegarmos aqui vamos ver, vamos ver a Premier que tá mais equilibrada Pra gente tomar como parâmetro, ó nós pegarmos aqui a Premier Vamos marcar aqui os gols, ó nós pegarmos aqui a Premier neste exato momento você vai reparar que a média de gols dela, ó, 51 gols aqui teve nessa linha, 47 nessa, 43, 51, 49, 51 de novo, 40, 52, 45, 55. Ou seja, vamos colocar que está uma média ali de 45 gols mais ou menos, né? Porque tem, tem, teve linhas que teve bastante, começa aqui 55, 52 e teve outras que tiveram 43, 47. Então uma média, vamos colocar uma média de 45 gols. Outro detalhe que me faria fazer essa entrada aqui, que eu falei, ó, no minuto 42, 45 e 48, tá vendo, ó? Nessa linha atual, como nós podemos ver aqui, ela tem neste exato momento, olha, 34 gols. A média de gols por partida é 45. Ela tem neste exato momento 34 gols. O que isso quer me dizer? Que está muito abaixo da média. Então, ela tem 34 gols neste exato momento que tá? está abaixo da média, que está ali gerando em torno de 45 gols, ok? e a linha já está se aproximando do final, ela já passou da metade aqui e já está chegando no final, então tem uma grande tendência, primeiro, qual que é a tendência? Tá? Ela, é, né, o número de jogos aqui sem sair ambas já ultrapassou até mesmo o que ficou nas últimas horas, ou seja, tem uma grande tendência de sair, esses três jogos aqui acima de 50%, e a linha de gols está bem abaixo da média, então, ela tende a sair mais gols a partir de aqui, a, a, aqui de agora, ok? Então, há uma grande possibilidade de sair ambas aqui dentro. Então, essas três coisas aqui podem te ajudar e muito na hora de fazer uma entrada, tá? Então, quando você começa a entender um pouco melhor sobre as situações do mercado em si, de modo geral, você consegue uma visão mais ampla. E aí você consegue, de certa forma, ter mais controle do que fazer, ter mais controle na hora de fazer uma, uma boa entrada, ter mais controle na hora de não fazer uma entrada... Porque como eu digo, não fazer uma entrada também é levar um green, ok? Porque você está deixando, às vezes, de correr risco ali. É, você está deixando de fazer uma entrada e correr riscos, tá? De perder sua grana. Então, identificar se o momento está bom ou não, se está propenso ou não, se tem uma grande tendência para você ou não, faz total diferença no seu negócio. Então, é mais ou menos isso. Espero que tenha, aí talvez, clareado um pouquinho a sua mente em relação a isso, tenha agregado valor para você em relação a isso. Espero que você tenha gostado e tamo junto, tá? É, novamente, estou deixando o link do site de análise aqui na descrição, caso você queira saber mais sobre o site. Vai, vai estar aqui também o link do meu grupo gratuito. Peço para você já se inscrever aqui no canal também. E é isso aí, até os próximos vídeos e valeu, soldado.